Olá amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós vamos falar sobre enquadramento, movimento e dramatização. Então sejam bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber. Bom, amiguinhos, vamos começar explicando por que é importante o movimento, saber movimentar a câmera e por que é importante a dramatização do vídeo. Bom, a dramatização nada mais é do que você transmitir a sensação, o sentimento que o seu personagem está passando para a sua audiência. Isso faz com que a sua audiência não se sinta entediada, trazendo emoções para a pessoa que está te assistindo. Se você gravar sem um enquadramento, você não está dando foco para algo que você quer mostrar. Um enquadramento serve para você dar foco ao que você quer que a pessoa veja na cena. Por exemplo, veja esta cena. Está um plano aberto, sem algo em foco e sem movimentação nenhuma da câmera. Chato, né? Agora veja esta cena com enquadramento, movimento e dramatização. se tornou melhor, né? É importante você pensar sobre o que você quer transmitir para a sua audiência. Se você quer transmitir algo com mais ação, é importante que você filme com a câmera em suas mãos. Isso vai trazer mais emoção e uma sensação mais forte para a pessoa que está te assistindo. Ao contrário de quando você filma com um tripé, onde a câmera está completamente parada e você transmite uma sensação mais calma. É importante que você tente pensar na mesma cena vista de vários ângulos diferentes. Mas por que é importante ver uma cena de vários ângulos diferentes? É importante porque se você usar o mesmo plano o tempo todo ou várias vezes vai trazer uma sensação muito entediante, pois a sua audiência já vai estar familiarizada com a cena que você está passando então é importante sim que você pense em vários planos por isso é legal que se você tenha duas câmeras, você utilize as duas para filmar assim você pode ter uma dinâmica melhor em seus vídeos. Agora vamos falar um pouquinho sobre como movimentar a sua câmera um exemplo de como movimentar a câmera é quando o seu personagem está caminhando em direção a câmera, e a câmera está caminhando junto com o personagem para quem está te assistindo, isso traz a sensação de que ele está acompanhando o seu personagem essa sensação não aconteceria se a câmera estivesse parada, por exemplo quando você quer causar algo mais intimidador, você pode usar o close up, que é aquele movimento suave aonde a câmera está se aproximando, você também pode fazer o contrário, causando outra sensação se você fizer o um movimento se afastando, nós temos também outros tipos de movimento. Veja, por exemplo, nessa cena o movimento com o zoom. Agora veja o movimento de chicote. Claro que para tudo isso é importante você saber lidar com a câmera. E aos poucos você vai melhorando os seus movimentos. Acredito que a maioria de vocês utilize uma câmera semi-profissional, que nem essa. Essas câmeras, elas não são muito pesadas, elas são leves. Então eu vou dar algumas dicas de como você melhorar a sua movimentação com a câmera. Então o que eu vou falar são coisas bem óbvias, mas que eu acho importante dizer. É importante que você segure a câmera com bastante firmeza, com as duas mãos. Você pode tentar se apoiar em alguma coisa coisa. Talvez se você apoiar seus braços em alguma mesa ou alguma prateleira, isso pode te trazer mais estabilidade na hora de gravar. Você pode fazer um movimento suave de um lado para o outro, segurando a câmera ao alternar seu peso. Você também pode colocar a sua câmera em cima de uma toalha macia e com ela em cima de algo plano, você pode mexer devagar. Você também pode movimentar colocando a câmera em cima de uma cadeira, dessas com rodinha, de escritório. Isso tudo são ideias para você movimentar a sua câmera de uma maneira diferente. Você também pode adicionar movimentos mais dramáticos à sua cena. Por exemplo, em cenas de ação você sutilmente vai movimentar a sua câmera, trazendo a sensação de medo ou alguma pressão em que o personagem está passando. Um exemplo clássico disso é aquela cena do filme Indiana Jones onde ele olha para cima e vê a pedra, e em seguida ele sabe que tem que correr, ok, amigo. Mas nem tudo dá para se fazer com a câmera, tem certos movimentos que não tem como fazer. Bom, amiguinhos, tudo que você não consegue fazer com a câmera, aí você vai fazer com a sua edição do seu vídeo. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Então, amiguinhos, espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, assim sempre que tiver novidades, você vai ficar sabendo por lá. E se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que no final do projeto eu farei um vídeo respondendo. Não esquece de deixar o seu gostei, assim você estará me ajudando e também você pode me ajudar compartilhando este vídeo com seus amigos. E também não pode se esquecer de se inscrever aqui no canal. Então é isso aí, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Falou!